Olá meus amigos e minhas amigas Um forte abraço, olha só minha gente Saí de São Paulo Estou aqui no norte Do Pernambuco gente, que legal E eu estou aqui debaixo De um pé de imbu E eu vou ver se a gente encontra algum imbu Por aqui, olha só gente, aqui temos Um, aqui, ó, um imbu, vou ver se eu encontro Algum madurinho, então gente Já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo Ajuda esse canal aí, olha só gente Aqui muito legal, começou a garoar gente Aqui no Pernambuco é época de inverno e a chuva está pouca, mas o milho vai crescendo. Ali tem um milho ali, ó. ali atrás tem um roçadinho de milho e dá uma chuvinha. E agora é tarde, gente. Diz o Manuel que está com um dia que não chove. Aqui é o Manuel. Ó. Esse aqui é o nosso amigo Manuel do canal Jornal Manuel. Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal do nosso amigo José Maria Lima. É um prazer imenso estar aqui no Agreste Pernambucano com nosso amigo José Maria Lima, mostrando essa riqueza que Deus tem nos dado nesse inverno de, de 2022. Pois é, minha gente, se vocês puder dar uma visitadinha no canal do Jornal do Manuel, ele vai deixar depois um comentário aí e eu vou fixar no topo e vocês puderem se inscrever. Não paga nada para se inscrever, você só vai ajudar é aí o Nordestino e... E vamos que vamos. E também, gente, se vocês puderem se inscrever, a gente agradece. E eu vou ver se, eu, se nós, nós conseguimos catar aqui algum imbu. tá no final da safra, né? Tá no final da safra. Geralmente a gente é, limpa aqui embaixo do pé de imbu. Para quando eles for caindo, que é o que cai nessa fim de safra é o maior que tem. O maior que começa a cair. Então, nós estamos no fim de safra de imbu. E o zimbu maior, ele fica caindo por último por último? Por último. Ah, Então, foi, então é, eu cheguei na é, hora certa, é. né? Aí que acontece? Nós deixamos tudo limpinho, quando começa a cair, a gente vai, vai colhendo aí. Esses imbu aqui são imbu sabio. Já caiu hoje, que foi catado de manhã. É, tá limpinho, né? Tá, é. Sujou um pouco de só, terra, só mas de é terra. só lavar, né? É. Essa, essa, essas manchinhas aqui é do próprio imbu mesmo, né? próprio da, imbu. Da, da terra. Da terra, da terra. É, é só lavar que só fica lavar. legal, né? Todo dia de manhã cedo, todo dia de manhã cedo a gente colhe o imbu que caiu durante a noite. E durante o dia, no final, perto do meio-dia, mais ou menos, nós cata de novo o que caíram, porque são os imbu que estão mais altos, né? E vai caindo e nós vai colhendo. Manuel, me diga uma coisa, aqui no Nordeste, quando vem a seca, é a única As árvores que resiste mais, é canjeronas? É o, é, o, é, o ca... é o cajá, é o imbu, né? É, ele resiste porque eu vou mostrar para você que ele tem uma batata. E essa batata vamos lá ver, é vamos lá tem ver. água e é o que sustenta ele no verão. Hum, vamos, lá, vamos, lá, vamos lá ver, mostra para nós aí. Olha só, aqui, vai pode falar. Aqui são a batata que está mais por cima da terra. O imbu, na realidade, ele é cheio de batatas Olha, tem aqui, tem aqui, tem ali, tá vendo? Desse lado aqui, olha, tá vendo? São batatas que elas são cheias de água e é o que alimenta o pé de imbu no verão todo. Ele pode passar dois, três anos sem chover, ele resiste. Ele pode não dar fruto. Mas ele não morre. Isso quer dizer, Manuel, mano, lembrando, gente, aqui é, é a raiz do imbu a... que ele se transforma numa batata, né? é E esse, por que chamar batata? Porque ela engrossa, né? Ela engrossa, tem batata... No caso, esse pé de burro é novo, né? Mas se você ver pé de burro, por exemplo, em matas fechadas, que tem muito, né? Tem batata de, de, de pesar 30 quilos, 40 quilos, que ela começa crescendo assim por cima da terra e vai engrossando e ali a é onde tem água. Armazena água para... É. Para o verão. Beleza, a então. Para o verão. Então vamos ver se nós cata aqui os emburros. Tem pouco ainda, mas nós vamos conseguir alguns por aqui, ó. Como o Manuel falou, tem poucos. Você encontra alguns, ó, porque já tá, tá no final da, da safra, ó. Aqui, aqui ó, tem uma aqui, ó. Vou ver se eu vou ver se eu pego aqui. Esse aqui tá ó, tá no ponto, quase, né? Mas o bom mesmo é quando cai, né, Manuel? Quando cai, ele já tá no ponto. Ele já, já tá pronto para você descascar cascar ele com medo sem a pele, vamos dizer assim. Ou você faz poupa. Você tira essa casquinha aqui, né? É, tira a casquinha. Ou seja, temos que manter sempre limpinho, né? É sempre limpo, aqui é sempre limpo. Aqui na realidade, aqui já foi, já saiu quase uma tonelada de, pé de ibu durante a safra dele, porque ele começou no mês de janeiro. Hum. Nós já estamos no mês cinco, só dando ibu o tempo todo. Beleza, então... Pois é, e aqui é um lugar onde chove pouco, né, Manuel? Olha, na realidade esse ano começou chuvas no meio de janeiro, mas chuva fina, que é, a quantidade de água é muito pouca aqui, cara. Em questão de 5 milímetros, 10 milímetros, é muito pouco. O correto é tirar a pele todinha, porque dentro tem uma polpa muito legal. Olha, gente, eu nunca provei imbu. É a primeira vez. Nunca provei, mano. É mesmo? É, nunca provei. Cangerona, cajá, siriguela do, no, no Ceará tinha muito, agora imbu é a primeira vez vou ver se é bom, se não for bom, eu falo hein? se você não gosta de açúcar a dosagem do imbu é uma delícia gente, ele fala Pode falar. é uma delícia porque a pessoa que gosta de muita coisa doce não vai gostar do imbu, porque o imbu ele é meio travosozinho, entendeu? tem uma travazinha, mas é muito saudável para nossa nosso corpo pois é gente, em 2013 eu adoeci seriamente labinitite, a minha glicemia foi lá para 136 a minha mãe tem diabetes o que é que eu fiz o médico falou Zé você quer você quer tomar remédio para diabetes ou você quer fazer um regime eu, falei, eu vou para o regime cortei o açúcar totalmente o único açúcar que é absorvido pelo meu corpo é do arroz e do pãozinho e do biscoito eu não como doce eu não tomo refrigerante eu não... Açúcar de jeito nenhum. Eu gostava muito de queijo com rapadura, qualquer tipo de doce. Se eu tomar um copo de suco doce, eu já fico com, com ânsia. Porque o meu organismo já não aceita mais o açúcar. Portanto, o único açúcar que eu a, a, ainda consumo é o da banana, é o da fruta. Então, Foi um padrão de vida que eu adotei. Eu... A não ser que eu chegue na casa de um amigo... Que, que uma amigo não uma pessoa que eu não conheça e ainda posso ser que eu prove em alguma coisa doce, mas na minha casa é muito difícil. Minha esposa faz bolo e eu não como bolo porque é muito difícil também. Às vezes eu provo, mas é muito difícil eu provar em bolo. Porque o açúcar ele é muito prejudicial à saúde. Então vamos lá. Ó, ele tem a pele bem firme. Olha, e ele. Ele é legal Ele tem assim um gostinho de canjerona, Nem é muito doce Nem é muito amargo Esse, esse aqui tá, tá, tá madurinho Tá beleza, olha Ele só é mais travoso quando ele tá mais verde Eu tenho um calocinho, ó Pequenininho aqui, ó É, também madurinho é bom, gostei mano. Então, minha gente O Manuel vai deixar o, o link do canal dele Aqui no final, de, no, no, pelo comentário Se vocês puderem se inscrever pra ajudar ele ele tá começando agora, ele tem umas ideia boa, mas ele vai com o tempo ele vai desenvolver. Quando eu comecei o meu canal Zé Maria Lima, eu nem sabia falar direito, é, não tinha intimidade com as câmeras, era só pedreiro. Hoje tô aprendendo ainda, mas já tô bem melhor do que eu, o que eu já fui tô aprendendo. E com vocês vou porque enquanto o público aumenta mais, Manoel, melhor a gente tem que fazer conteúdo, porque se a gente não fizer uns conteúdos bom a gente vai se perdendo. Manoel, o que eu achei aqui que faltou aqui, que todo nordestino planta, era um pé de, de, de jirimum, né? que lá em São Paulo chama-se abóbora, e um pé de melancia. Eu não vi aqui. Ó. Olha, na realidade, você vai se surpreender quando fazer, ou nesse vídeo, ou em outro vídeo, um partido de girimu e nós vamos mostrar para você o tamanho do girimu depois que eu cheguei aqui, no prazo de 15, 18 dias que eu estou aqui. Aqui nós... Hoje é... Hoje é 22, 22... 22 de maio, né? 22 de maio. Maio de 2022. Até o dia 30 eu vou ficar aqui com ele. Vou lá no... No... No, no, no tanque. No tanque de pedra. Vai estar no canal Zé Maria Lima. E é isso aí, gente. Um tchau para vocês. E o sol, gente. Aqui, ó. O sol tá se pondo. Aqui, gente... Aqui é muito quente, mas hoje está em torno de 21 graus, mais ou menos. 21, 23 graus nessa meta. É, daquele friozinho gostoso aqui, não está calor hoje, se for. Véio, se fosse todo dia assim, era bom demais, viu? Olha, nós estamos vivendo nesse momento, mas se teve mais ou menos quatro dias atrás, nós chegamos aí a temperatura de quase 40 graus e eu o couro caiu. Trabalhando de costa para o só, de tarde e de manhã de costa para o só, nascente. Então eu tô com coro parecendo que passou fogo, mas glória a Deus por isso. Pois é, um abração. Fui, tchau, meu gente, até o próximo vídeo. Então acompanha o um canal aí, indica para os parentes, para os amigos. O canal tá indo devagarinho, mas nós vamos chegar lá. Um abração. Fui, tchau. Zé Maria Lima tá aí com quase 700 mil inscritos. Já era para estar com uns 4, 5 milhões. Pelo lá o conteúdo é muito bom também. Mas daqui para frente a gente tentar pôr mais vídeos nesse canal. E sempre que der... A gente vai fazer vídeo para vocês. Mas nessa. Até o dia 10, agora. Até o dia 30 de, de, de maio, maio, vamos procurar fazer um vídeo ou dois por dia. Vamos Tanto pro meu canal como pro seu. Exatamente. Vamos jogar Exatamente. no seu canal. Um abraço, vamos lá. Tchau, tchau. tchau Fui. Tchau, tchau. Abraço.